Beleza? Aqui é o Sr. Titia, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. E hoje eu trago pra vocês um novo servidor que vai ser lançado aí em breve, mano. Então decidi trazer pra vocês, pra vocês ficarem cientes que vai sair esse servidor. Se você joga do DDT com você vai estar tá já sabendo que vai ter o servidor 2. E também eu tô com uma proposta aqui pra esse vídeo, de vocês bater uma quantidade de 100 likes pra me trazer um servidor da versão 10.7. Mas se você for novo aqui no canal, eu vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like e também se você tiver quantos se tornar um membro para ajudar aqui a tornar o canal com uma qualidade melhor, basicão, microfone, todas as coisas para melhorar o conteúdo que para vocês, demorou, galera? E mano, hoje esse servidor ele é, não tá online ainda, mas eu decidi trazer aqui para vocês o servidor Walker, tá com o servidor que veio. pois ó, pra você vê, ó, então, ó. Em breve estamos abrindo o nosso servidor 2 versão 10.5 com cupons de batalhas por enquanto não tá aberto, né, mano. Mas já tem 6 mil pessoas cadastradas já, vou mostrar aqui pra vocês pra vocês verem que o servidor tá... Quando abrir vai tá bombando Olha pra vocês verem, galera, tem muita gente mesmo Entendeu? E se vocês quiserem entrar, o link vai estar na descrição Tem o servidor 1 que tá online pra vocês virem jogar se você quiser eu não vou estar entrando aqui nele E mano, a proposta que eu tenho aqui para é pra 100 likes Eu me um servidor da versão 10.7 Com cupom, com armas raras, é, tudo atualizado é, vai avançar dia 29, eu vou fazer... Se vocês bater 100 likes aqui nesse vídeo, a propósito eu vou dar pra vocês que estão inscritos aqui no canal e quer ver a live. Vou fazer uma live aqui no canal, ao vivo, no mesmo dia que lançar o servidor. Vocês estão ligados quando o faz a live, tá parceiro Nossa, meu amigo, você pega a visão porque é só live bombando, filho. 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas... Ai, papai, tá a tá conta... Tá famoso, filho, tá famoso, ó, cheirinho hum, de sucesso, tá ligado, né, meu amigo? Então, se você quiser é, que a gente faz essa live aí, bate esses 100 likes pra mim, galera, aqui nesse videozão, porque eu tenho que pedir esse like pra vocês pra gente ver o que eu tenho que ver, é, relevância aqui nesse canal, beleza? Se eu pedir, você escrever, pode querer conceder isso aí pra nós, que é o 100 likes, e também deixa o seu comentário aí. Entrando aqui no vídeo, nos vídeos do canal, eu queria falar sobre a série que eu tava fazendo aqui no Direito em Qualquer, que era de evolução. O que acontece? Primeiro vídeo, muito bem, que bateu 200 mil, eu acho uma coisa muito legal. Bateu 262 mil. O segundo, não foi tão bem, daí eu falei, ah, não vou fazer vídeo assim, porque gasta tempo, gasta que ver, é tipo horas. E você tá ligado, né, mano? Quando a gente, o que, que é mais importante pra nós é, é a hora aqui, ó, o tempo que a gente gasta. Então eu decidi focar em outra coisa. Vai ter react no canal, vai ter vídeo é, de análise, vai ter muita coisa mano, aqui no canal. Eu decidi fazer isso porque eu queria ver que que o é, que, que vai se tornar daqui a um tempo o canal. Demorou para esses vídeos. Então, eu decidi parar, galera. Eu não vou fazer mais evolução no servidor 2, demorou. No servidor 1 um aqui. Vou lançar o 2, se eu tiver muito apoio nesse vídeo aqui. Se tiver muito comentário falando, tchê, grava lá, daí eu até gravar. Lembrando bem que eu tô com um canal de vlog aqui, galera, eu quero mostrar pra vocês Esse canal de vlog meu aqui, do nada, mano, ele começou a ter view Nem sabia que ia dar view, eu tava começando os vídeos só pra postar, tá ligado? Tá batendo umas quantidades de view legal, aí pra vocês verem, Rift Niga vlog, daí, ó, pra você ver, 200 view, quase é, 160 view legal mano, com um o canal de vlog eu tô curtindo Só dois vídeos que eu postei num bagulho e daí tipo assim, bagulho é morte falar aqui né Dias, Mas, é, dois vídeos que eu postei no canal e já tá assim com, a, com as visualizações legais Porque é, o canal tava falido né mano, parado, daí do nada bate view Então quer dizer que conteúdo vale a pena fazer Então se vocês quiserem aí pra vocês verem as lives do canal galera 2 horas, 300 view, 200, 500 view Cadê mais live 300 view 350, 500 view Pra vocês verem, mano, muita view, galera Que a gente pega só em live, mano Então, se vocês quiserem a live lá no servidor Dia 29 agora Na versão... aqui que lançar, eu já queria Minha conta, vou interagir com vocês a gente vai upando junto, se vocês quiserem Bate 100 likes aqui nesse vídeo Então, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, uma coisa que eu vou pedir pra vocês Antes de terminar esse vídeo, é que vocês virem aqui Na minha página no Facebook para poder curtir ela ela tá com 303 curtidas e todo dia eu tô fazendo post aqui nela. Eu e meu amigo, tá postando muitas coisas aqui. E sim, a gente tá tentando fazer a, a página crescer, beleza? A página bater que veio, é né, um, seguidores. Tem muita coisa aqui pra vocês, sorteio, só, mas vai ser na página, no canal. No canal é um conteúdo, não tem nada a ver com a página. Eu falo assim, tem algumas coisas a ver, mas não. Hum, o intuito da página é só para memes e outras coisas, se você quiser rir aí, e tediado, essa página aqui garanto que vai te alegrar, então é, tá na descrição, se você vir aqui, garanto que você tem Facebook, então, se você for um bicho do mato, morar num ato de tatu e não conseguir ver a luz do dia, não tiver nada, você não vai conhecer que ver Facebook, aí se você tiver, vai lá, dá um, uma curtida. E segue também. Se quiser conversar comigo, tem meu Instagram também. Pra vocês verem. Tá aqui, ó. tá aqui do lado, tá ligado? Pelo PC mesmo. Tá na descrição também. Vamos fazer seis seguidores lá. Basicamente é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O link do servidor tá na descrição. Até o próximo vídeo. E a proposta que eu fiz aqui pra vocês é de 100 likes. Se bater 100 likes, vai ter um videozinho top aqui pra vocês. E vamos ver o que tu vai virar esse aí, né, galera? Se vocês têm essa força aí para bater 100 likes, porque o canal tem 4 mil inscritos, eu garanto que 100 likes é coisa mínima, tá? Quem gosta do canal, gosta de novo de The Tank, e quer ver, esse, ver essa livezinha como cheirosa, bonita, gostosa, e para pião, e Então Tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreve se for novo aqui no canal, ativa o sininho, se tiver condição se torna um membro, e deixa seu comentário aí abaixo, um abraço do Senhor Tietchan. I'm dead, I'm dead.